Salve, salve, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área mais uma vez e vamos contar a história de Carolina. Carolina, ninguém melhor para contar a sua história do que você. Seja muito bem-vinda. Como é que você está? E já começa falando aí em qual concurso você passou. Obrigada, professor. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Quanto eu sonhei <risos> com essa entrevista. É, eu passei agora, saiu o resultado do TRT8 e eu passei em primeiro lugar no TRT8. Primeiro lugar. <risos> Qual banca foi? Foi Sebrasp. Tu passou numa das piores bancas do Brasil. Por que, que tu uhum. escolheu fazer o TRT da oitava região? Professor, é muito engraçado, porque assim, de verdade, de verdade, o TRT não estava no meu radar no momento. Eu estava me preparando para o concurso da Politec do Amapá, que é FGV. Só que eu já fiz muito o Sebrasp, muito. Já fiz o Tribunal de Justiça de Belém, que foi o Sebrasp, né? Já fiz muitos concursos da Sebrasp e fiz muitas questões também. E aí, assim, decidi... Estava estudando, né? Já, já estudo já há um tempo e, e não me preparei especificamente para o TRT. Lhe confesso. Eu falei assim, não, vou fazer a prova, né? Enfim, até porque era cadastro de reserva. Eu falei assim, não, vou fazer a prova. E fui, filhos e fiz filho, a prova. Eu, eu posso colocar na Thumbnail, um negócio bem apelativo? Carolina Maranhão passou no TRT sem estudar. Só Não, dar um eu estava estudando. Eu sei, é só para chamar o povo. Aí quando eles chegarem nessa sem hora querer, do vídeo, né? vão ficar pé da vida. É, chega e fala, Carolina passou no TRT sem querer. Sem querer, é. Pronto, melhor, sem querer. Vou notar aqui. Tu já fez quais e... concursos antes, Carolina? Já fiz várias. Fiz, fiz TJ Pará, fiz TJ São Paulo, três vezes. Estou aí no esperando o resultado do último, né, que eu acho que eu também vou, vou ficar bem colocada. É... Já... Ah, já fiz tudo quanto é concurso, só. Tu Alisson, fez assim, três vezes o concurso do TJ do São Paulo? Do TJ Paulo. São Paulo, fiz. Só que assim, eu tenho uma caminhada estudando para concurso há muitos anos, mas assim, eu só comecei a estudar de verdade de um tempo para cá, de verdade, assim, né, do jeito que tem que estudar realmente de um tempo para cá. Antigamente eu ia, fazia, estudava um pouquinho e tudo mais, e aí eu comecei a ter resultado agora que eu comecei a estudar de verdade, né? E, e enfim, já passei em vários, para te falar a verdade. Já passei no TJ do Amapá passado, passei no TJ daqui passado, no retrasado e nesse passado também. Fiz a Assembleia aonde? Legislativa daqui de Belém, TJ Pará. Nossa. Fiz a Assembleia Legislativa de Macapá e passei também. Já tenho algumas aprovações aí no currículo, só que assim, né? a nossa área é muito complicada, porque ou a gente passa em primeiro lugar ou a gente não, não entra, é difícil. Tu trabalha com o que hoje em dia? Eu sou auxiliar judiciário no TJ Pará, Tem, fiz 11 nossa. anos anteontem de, de, de serviço público. Caraca, caraca, desde a faculdade tu tinha decidido já fazer concurso? Não, não, na faculdade que na eu queria foi pressão da minha mãe, <risos> na faculdade eu queria trabalhar, é, eu fiz, assim, na faculdade eu queria seguir carreira acadêmica, eu fui iniciação científica durante muitos anos, e aí saí da faculdade, fiz mestrado, é, é, direto, e aí saí do mestrado, me decepcionei um pouco, aí com, com a, a área de professor, e aí comecei a fazer concurso, fiz o TJ daqui, para auxiliar, porque eu estava no mestrado, no caso, e na época assim, era muito difícil conseguir cursinho. Então, eu fiz o cursinho para auxiliar, passei, e aí depois comecei a fazer os concursos para psicólogo. Mas, assim, como eu te falei, eu nunca estudei de verdade, assim como comecei a estudar de um tempo para cá. Como é que foi essa mudança, essa virada? Tipo, eu estava estudando aqui, empurrando com a barriga, e aí daqui a pouco você aumentou esse nível. O que, que, que deu esse estalo? Filho. Ah! <risos> Quando eu resolvi que eu queria ter um filho, eu pensei assim, não, preciso passar num concurso melhor, ganhar mais e tudo mais. E aí, antes de engravidar, eu comecei a estudar para o TJ daqui, o último que teve, o TJ Pará, e para a LAP, né? para a Assembleia Legislativa de Macapá. Engravidei nesse meio tempo, fiz a prova grávida, as provas grávidas e tudo mais, e aí foi quando eu realmente, tipo, não, preciso, é, é, é, preciso estudar com estratégia. Né? Foi, foi isso que mudou assim, muito. E aí teve um, um, um salto, assim, eles dão um salto de motivação na vida da gente que é absurdo. Assim, a, gente, a gente acaba dando um jeito de, de estudar. E aí foi isso. Depois que meu filho nasceu, eu estava eu me preparando para discursiva da LAP. E aí foi isso. Aí comecei a ter os resultados de uma forma melhor, assim, porque comecei a estudar de verdade. Com... Acho que mudou a sua vida como um todo, né? Porque a, a mentalidade mudou. Sim. Te atrapalhou Sim, nos estudos depois? O que ter filho? Ter filho. Alisson assim foi muito difícil estudar tendo filho porque eu, eu me preparei para comecei a me preparar para a para discursiva. Ele tinha quatro meses eu colocava uns cartazes assim, na parede de casa, ficava maternando ele, dando, é, é, enfim, alimentando, enfim, com os cartazes na parede para ler, por exemplo. Então, assim, mas assim, quando a gente quer, a gente dá um jeito, sabe? Assim, eu acho que é, é muito a história do, do seguir caminhando. Tem momentos que são muito difíceis, você não consegue estudar, eles adoecem, enfim, mas... O importante, assim, é seguir andando, sabe? Tipo, hoje eu não consegui estudar tanto quanto eu queria, mas a hora que eu conseguia, eu parava, eu estudava um pouquinho, eu dava um jeito, enfim, foi muito mais difícil estudar com o filho. Eu estava na lanterna do meu, do meu celular. <risos> o meu filho dormindo no quarto, quantas vezes, gente, ano passado, assim, meu filho estudo dormindo no quarto e aí eu sentava na cama ligava a lanterna do celular botava o material no celular e ficava escrevendo no caderno escrevendo, estudando no escuro assim não aconselho para ninguém mas foi a forma como eu consegui entendeu não é uma história acho que gloriosa que a gente tem que bater palma e dizer caramba todo mundo tem que ter filho vai consegue não, ou não. da mãe que tem filho mas é, mostra que que foi possível sim eu acho que isso é importante assim é, é... É a gente perceber que a gente consegue... Porque às vezes a gente pensa assim, não, olha, só vou passar a eu estudar oito horas por dia, seis horas por dia e tudo mais. Mas a gente consegue ir caminhando devagar, do jeito que dá, do jeito que a gente pode. Então, condições perfeitas, é muito difícil da gente ter. Principalmente quando a gente trabalha, tem filho, enfim. Mas eu acho que a ideia mesmo é essa, é você ir conseguindo da forma que você pode, né? E ir caminhando, dando passinhos da forma que você consegue. Você teria feito foi alguma isso. coisa diferente na sua rotina, olhando agora os resultados que você tem, desde o momento que você engravidou para cá? Ah, Alisson, talvez se eu tivesse estudado de tal jeito, tal forma, teria feito alguma coisa diferente? Sim, eu acho que talvez eu tivesse passado mais cedo se eu tivesse feito mais questões, Alisson. Porque, por exemplo, eu fiz MP daqui do Pará e eu me lasquei muito na prova. Assim. A minha prova discursiva não foi nem corrigida, porque foi uma banca nova e eu não fazia questão da banca. Eu só estudava... que nome? era? Era consulplan eu só estudava o material o lendo né e tudo mais eu sou eu, eu adoro ler e adoro estudar assim eu acho que isso também me ajudou muito porque eu gosto muito de estudar mas assim eu, eu quase não fazia questão foi uma coisa que eu mudei muito depois Eu acho que até por, por causa disso esse resultado do TRT e o resultado enfim os, os últimos resultados que eu tive porque eu comecei a fazer questão que eu não fazia eu antes. acho que você não fazia nenhuma não, fazer algumas, mas assim, não parava para olhar, a banca é essa, tá bom, agora eu vou fazer as questões dessa banca, entendeu? Mas eu fazia como poucas que questões. Você... Pronto, como é que você começou a fazer a questão? Qual que era a sua metodologia? Tinha meta por dia? Como é que era? Alisson, assim, eu para te falar a verdade, o que que eu fazia? Eu verticalizava o, o, o edital e botava a meta, mas muito dificilmente eu cumpria as minhas metas, porque assim, meu filho adoecia na, no, no, no, antes do TRT, por exemplo, em outubro, meu, pai, meu filho passou 15 dias internado. E eu passei 15 dias no hospital com ele. Então, assim, era muito difícil para mim bater meta. Era assim, Eu digo que eu estudo estratégico, porque eu tinha mais ou menos uma noção do que eu tinha que cumprir e ia tentando me, me ajeitar. Mas assim, para te falar a verdade, eu, eu comecei, tipo, ah não, vou ler, então vou revisar, porque como eu te falei, eu também já estudo há muito tempo, então tem parte teórica que eu já já, tinha, já, estuda, já estudei antes, né? Então eu falava, não, vou revisar essa matéria e vou pegar umas 10 questões o tempo que eu tiver o resto de questão, mas assim, eu não tinha um número fixo, entendeu? Porque era, era muito assim na hora que dava também para estudar. Tu tá dando um bom exemplo, tanto para quem é mãe, quanto para aquelas pessoas que acreditam que o estudo ele só funciona ah, porque o meu jeito é assim, né? Sim. Provavelmente você tinha um, um, uma, uma ilusão, talvez uma visão de vida que uhum. deveria ter uma hora, um tempo dedicado uhum. para aquilo. A maternidade te mostrou uhum. um outro lado, que Exato. você estuda quando dá. Exato. Quando, quando é possível. Exatamente. É bem isso mesmo. E tem muita gente que tá nos assistindo que romantiza: caramba, tem que começar às oito até às nove. Carolina não estudou assim. Não, não estudei nem um pouco, não estudei assim nem um pouco, e assim, é, é, eu tenho alguns amigos aqui no trabalho que fazem concurso também, eu tenho um amigo que, nossa, ele estudava 10 horas por dia, ele se matava ah. e não sei o quê. e ele passou, teve um resultado excelente, assim, três meses. Em psicologia E aí, em Não, não, ele é administrador. E aí a gente às vezes olha né, e fala assim, nossa, mas como fulano estuda assim, ele estuda desse jeito, ele faz oito horas por dia, e a gente não consegue colocar isso na nossa rotina, muitas vezes. Não. né é, Mas eu acho que é isso, eu acho que o importante, e eu fiquei muito feliz com, com o resultado, principalmente do TRT, que o importante é isso, é você caminhar e continuar caminhando, que uma hora chega, sabe? assim Uma hora vai, porque a gente precisa mesmo... É se adaptar, acho que a gente precisa ser adaptável à nossa rotina, porque às vezes a gente deixa de estudar por causa disso, porque não tem as condições ideais, né, e, e é difícil a gente ter hoje em dia, assim, as condições ideais de estudo, passar oito horas é. estudando, enfim. Carolina, tu passa isso com uma simplicidade, com uma doçura que parece que é fácil. Não. Parece que é complicado. <risos> não, não é nem um pouco, ora... olha, a lição não foi nem um pouco fácil. <risos> Rolava aquela coisa, nossa, não estou dando atenção para o meu filho, estou estudando. Sim, com certeza, peso. com certeza, mas assim, Alisson, é, é... aconteceu muita coisa, muita coisa, assim, desde quando eu tava fazendo TJ São Paulo, eu, além de tudo eu me separei, e aí assim, ah. ano passado, eu, eu passei todas as noites com meu filho, todas as noites, ele não dormia com o pai, só dormia comigo. Então, foi muito difícil, né, tipo, eu queria também ter um tempo só, ter um tempo para relaxar e tudo mais, claro. e, e não tinha isso. Mas assim, eu acho que a gente, eu acho que a ideia é, é, a, é de, eu, aí o que, que eu pensei? Eu falei assim, bom, vou aproveitar que eu estou aqui, vou cuidar do meu filho, porque ele precisa de mim agora, e vou cuidar do nosso futuro, porque era isso que eu queria. E aí foi isso, no tempo que eu não estava trabalhando, que eu não estava cuidando dele, eu estava estudando, Assim, tipo, quando ele dormia eu estudava dava um tempinho no trabalho às vezes eu estudava entendeu então eu fazer quando ele ia sair com o pai dele eu estudava então é, é... foi um, foi um ano muito difícil ano passado assim muito difícil para mim nesse sentido mas é muito bom quando o resultado chega é muito é muito gratificante muito gratificante mesmo tu sempre teve a cabeça assim desde pequeno ou tu acha que foram As necessidades da vida que foram te levando para isso ou vai ou, ou vai não, eu sempre fui assim, assim, eu, assim, como eu falei, eu sempre gostei de estudar, sempre amei estudar, assim, é, é, por isso que eu queria ser professora, né? e eu fui, E assim, o que me atrapalhou muitos anos no concurso também, porque além de servidora pública, eu era professora universitária, então eu trabalhava às vezes 10 horas por dia, e eu não conseguia estudar Caraca. direito, então eu acabei que me sabotei muitos anos também, sabotei não, né? Porque eu amava o que eu fazia, mas assim, me sabotei no, nos concursos muito tempo, porque eu não conseguia mesmo estudar. Mas assim, eu sempre, eu sempre fui assim, eu sempre tentei adaptar o que eu tinha, sabe? Olha, o que eu tenho é isso. Mas assim, eu te confesso que o momento mais desafiador para aceitar a minha, é, é, a minha realidade, né? E tentar adaptar essa realidade foi ano passado, realmente. Porque tem horas que, nossa, tu está em véspera de prova, teu filho adoece, dá um desespero, né? Tipo, meu Deus, vou, vou parar, não aguento mais, estou cansada. Mas é, é muito trabalho de. de são 10 anos de terapia também, né? Então é muito trabalho. É, é muito trabalho de, de mesmo ir, Deus né? na vida da gente também ajudando, é, é a gente pedindo força, pede força, pede força, pede força. E aí a gente consegue ir caminhando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em, em 11 anos eu nunca fiz essa pergunta para nenhum entrevistado, mas surgiu agora. Em algum momento, você leu o universo, o mundo, os sinais de Deus, significando alguma coisa, tipo, eu não vou fazer, não é o caminho. Aquela superstição que o concurseiro tem. Tipo, meu filho adoeceu, é para eu não fazer a prova. Em algum momento rolou essa coisa de, de te frear por conta de algum pensamento mágico, sei lá. Alisson aconteceu no TJ São Paulo do ano passado, eu tinha organizado, mas eu fui mesmo assim, eu tinha organizado tudo para ir uma semana antes, com minha mãe e meu filho para São Paulo, pra gente, e era aniversário da minha mãe no dia da prova, para a gente ir para a prova, eu não sei se tu lembras que o TJ foi suspenso, né? Eles suspenderam a prova em cima da hora, o TJ, o TJ São Paulo, São Paulo que ainda nem saiu o resultado, por sinal, né, eles suspenderam em cima da hora, aquilo veio em cima de mim, assim, com um balde de água fria, eu falei, meu Deus, eu já tenho tudo pronto, passagem, Você tava hospedagem. Você estava morando onde? Em Belém, eu moro em Belém. Quanto que é a passagem? Por cima, assim, a passagem? Eu já tinha gastado quase dois mil reais de passagem, porque era para mim, para o meu filho, para minha mãe, é, é, hospedagem, eu paguei uma semana de hospedagem, para ir, eu falei assim, não, mãe, esse é seu aniversário, vamos para São Paulo, a gente fica um tempo lá, eu faço minha revisão e faço a prova no domingo, a gente vai embora na segunda, a gente ia viajar uma semana antes praticamente. E aí foi mais ou menos uma semana antes, nas vésperas de eu viajar eles suspenderam a prova. Aí eu falei, gente, não é, não é para fazer essa prova, não é possível. Então assim, eu fiquei arrasada, arrasada, arrasada. É, mas aí eu pensei, "Eras, vou não vou. Aí eu estava pensando em fazer o TJ de Brasília e falei assim, mãe. Se eu for fazer o TJ de Brasília, tu fica com o Jorginho. Jorginho é meu filho, meu pequeno, maravilhoso. Eu falei assim, tu fica com o Jorginho, eu vou num dia e volto no outro. Aí ela falou, fico. Como ela já tinha me dado essa resposta do TJ Brasília, eu falei assim, não, mas então faz o seguinte. Vamos fazer isso pro TJ São Paulo. É, quando marcarem a prova, eu vou num dia e volto no outro. Aí foi 15 dias depois da prova, foi em março. E aí eu fui no sábado, voltei no domingo. Tu tá em e qual posição? Prova. Primeiro. Primeiro lugar, em Osasco. Caraca, caraca. E aí, era para você ter desistido? Não, nunca, né? Nunca, nunca, nunca, nunca. Assim. Eu, acho, eu acho que não combina muito desistir contigo, né? Pelo é, visto. não, não, não. Quando eu ponho uma coisa na minha cabeça, eu dou meu jeito, assim. O que tu achou da prova do TJ de São Paulo? Alisson, eu gostei muito da prova, assim, eu saí da prova, um amigo meu me perguntou, me diz que foi boa, por favor, depois de toda essa confusão, né, aí eu falei, foi, amigo, foi boa, graças a Deus, foi muito boa, e eu aí eu estava esperando livro... o resultado, Desculpa, okay. pode continuar. e aí eu tava só esperando o resultado, né, e, e, e enfim, tudo deu certo, graças a Deus. Vamos ver se em março mesmo acontecem as é. primeiras nomeações. É. Não sei se você está em algum grupo do WhatsApp, eu estou em alguns e assim... Estou, no grupo do Psicologia Nova. Todo dia eu vou lá conferir para ver se saiu alguma coisa no, no, no diário. A é. galera compartilha bastante, isso é bom. É. E, é. e Enfim, tu já tem um nível de, de conhecimento na área, de experiência hum. também, que quando termina uma prova tu sabe realmente se foi boa ou não. Uhum. No TRT uhum. da oitava região foi assim? Não, não o pior não. de verdade o, o oitava região a parte de, a parte eu não tava focada nele como eu te falei né E aí a parte é, é, o TRT da oitava região a parte específica ela tinha direito também então isso me bagunçou muito na prova para te falar a verdade Sabe? Tipo, eu falei, é, eu não sei, não sei se eu gostei, cheguei aqui meio mais ou menos e tal. Me perguntaram, meus amigos perguntaram, e aí eu falei, não sei, aí peguei meu gabarito, tirei meu gabarito e falei, ah, não sei, bora ver. É tanto, Alisson, que quem me deu o resultado do TRT, eu não estava acompanhando, eu estava em Macapá já, me preparando para a prova da, da polícia técnica de lá, da Politec. E aí quem me deu o resultado foi uma amiga minha, falou assim, amiga, tu já viu o resultado do TRT? Eu nem sabia que tinha saído. Eu falei, amiga, não, não, não, não. dá uma olhadinha lá, quando eu fui olhar fazer as contas das pessoas, né, do, das provas, eu falei, meu Deus, amiga, eu estou em primeiro ou segundo lugar, não acredito. Aí ela falou assim, é verdade. Eu, assim Foi surpreendente, como eu te falei, foi surpreendente o resultado realmente que eu tive lá no, no, no TRT. Eu acho que a gente até conversou sobre o resultado do TRT, sim, conversamos, conversamos, sim, conversamos, conversamos é, sim. Porque eu falei sim. da história dos recursos. Sim, eu entrei com recursos e tudo mais, ainda consegui aumentar a minha nota, e graças a Deus, graças a... A ah, essa dica do recurso, eu <risos> para quem, quem não lugar. sabe, é, todo mundo que eu converso, tal que tá nessa fase, eu digo faça recurso, porque quem tá atrás vai fazer. Sim. E existe uhum. o risco de nós termos. Eu não lembro qual foi o concurso que teve agora, teve recente. Que a menina que tava em primeiro lugar, ela tava em décimo segundo, alguma coisa assim. Ela deu uma uhum. volta tão grande, enorme. Defensoria Pública do Distrito Federal, a aluna acho que estava uhum. em terceiro lugar, aí saltou para primeiro. Então, quem tá em primeiro uhum. na fase objetiva. E ainda na fase discursiva provisória, tem que fazer recurso. Tem que se preparar, é. É, aprendi isso com psicologia nova também. <risos> caraca, caraca. É, tem uma dança das cadeiras até o final que tem que ter muito é. fôlego. É, é verdade, é verdade. TRT Oitava Região, vamos falar disso. Quando que tu acha que vai ser a chamada? Alisson, assim, Existe a previ... assim, eu acho que existe uma previsão até final do ano. É cadastro de reserva, né? Não tem vaga. Uhum. E, assim, eu tô na expectativa, a gente. Sempre fica na expectativa, mas sempre fica com medo, né? De não, não... Enfim, de não ser chamado, porque no concurso passado não chamaram ninguém. Não chamaram hum. psicólogo no TRT passado. Caraca. É, tem, na verdade, eu acho que só tem uma psicóloga no TRT 8, pra te falar a verdade. Pelo que eu pesquisei, não vou te dizer assim, nossa, minha pesquisa tá perfeita, entendeu? Não, mas entendeu? ainda que tenha 10, que é pouca site, gente. É, só tem uma psicóloga lá atuando e aí assim eu tenho essa essa esperança e também pesquisei algumas resoluções do tribunal e me parece que eles estão passando por uma reorganização administrativa né organo administrativa e aí está me dando bastante esperança vamos ver tomara eu tô, eu tô bastante acho que animado com essas mudanças acho que da mentalidade dos do gestores que Sim. administram o setor público porque teve uhum. agora há pouco o TRT da, da Bahia eu fiz a entrevista com o primeiro lugar e ela falou cadastro de reserva e tal muito psicólogo foge disso. Uhum. E ela falou com o pessoal lá dentro e disse, não, tem chance de ser chamado. Até que é do Espírito Santo, fiz a entrevista também, no primeiro lugar, agora há pouco. Ele falou a mesma coisa, não, tem chance uhum. de ser chamado, uhum. tal, já tem uma articulação lá dentro, criação de vaga. Sim. Sim. Tudo pode acontecer. Isso. Tudo pode acontecer. Isso. Exato. A gente estava a, tá a essa expectativa. Antes. Aí deixou. Você vai ser <risos> no TJ São Paulo, não sei, não sei. Ah, é verdade. Poxa, mas aí eu vou lá em São Paulo, daqui a pouco eu volto de uhum. novo. <risos> Então você Vou já disse para onde que você vai, se tiver que escolher entre os dois, já sabe. É, é, TRT, né? Tá em casa, tá em casa. É verdade, tá, em ca tá em casa. Como que você chegou no Psicologia Nova? Me conta. Como eu cheguei? Tu sabes que eu não me lembro, Alisson, eu acho que foi pela internet. Eu acho que eu vi alguma coisa na internet e aí tava procurando cursinho. E aí resolveu. Ah, foi, foi, no... foi na LAP, eu acho. Acho que foi na LAP, foi o meu primeiro cursinho do Psicologia Nova, acho que foi a LAP, será? Tem um registro aqui. Aproveitar e abrir, aqui, eu também não sei dessa resposta, não. É, eu acho que foi a LAP. Eu acho que eu devo ter visto, o, foi até o Hugo, do professor Hugo, ah. falando sobre isso. Eu lembro perfeitamente do dia que eu vi a análise do edital da LAP, e, e aí eu estava estudando para o TJ daqui, o TJ Pará, mas meio sozinha mesmo. E aí foi, eu acho que eu vi o cursinho do Hugo no, na LAP e encontrei a Psicologia Nova. Ou tem algum registro teu meu antes aí, acho que não. Vamos lá, foi em 2019 que você começou com a gente, Isso. foi Estudos de Casa FCC. Foi um curso pra do LAP. professor Hugo. Morro saúde, o cara era É, é. muito bom. Foi para a LAP. A LAP, exato. Aí tu fez um Nitro, eu tô aqui, tô contando tudo, né? Sim, sim. <risos> fiz o Nitro, um nitro para a LAP também. Fiz TJ de São Paulo. Maraca. Ministério Público do Pará. Foi o que eu não fiz, as questões. Documentos psicológicos, nosso curso gratuito. Politec Amapá. Uhum. Cara, que prova complicada. Politec foi complicada. Foi. Você está tá estudando hoje em dia para algum concurso? Não, mas eu quero voltar. Eu quero fazer TJ, TJ, é, Amapá? TJ Amapá. Quero. Assim, né? Se eu for chamada no TRT, eu não sei se eu vou fazer, mas eu quero me segurar em algum lugar, sabe, Alisson? Porque assim, a gente a gente, é, a gente fica tão inseguro, né? Porque como eu falei, no segundo TJ São Paulo que eu fiz, eu fiquei em terceiro lugar. Eu jurava que eu ia ser chamada. E fiz em 2017. E eu não fui, chamaram duas psicólogas só. E aí isso me traumatizou Nossa. de um jeito, assim, que eu pensei assim, gente, ou eu passo em primeiro lugar, tendo vaga, ou então eu não vou ficar em paz, Sabe? e como eu realmente quero ficar para cá por causa do meu filho da minha família enfim para ter mais apoio eu quero ficar segura por aqui entendeu aí tô esperando o resultado da Politec também né que saiu a objetiva mas ainda tô, tô esperando o resultado do, da subjetiva e aí tô, tô esperando <risos> vamos ver vamos ver eu tava procurando aqui o resultado do, do, da classificação da Politec eu não encontrei ainda mais a classificação que eu, é. eu tô em quinto lugar na Politec na objetiva massa mas é, a gente sempre espera da Carolina agora resultados ali onde ela apareça pelo menos na lista <risos> de classificação quando tu começou a estudar tu achou que seria mais rápido chegar nesse nível de, de, de proficiência mesmo nas matérias e principalmente não. qual foi a matéria mais complicada para você no, aonde é, é de, modo no geral, nos de modo geral é. eu tenho muita dificuldade com o teste até hoje assim não, não consigo dominar. Essa parte de teste psicológico, tenho muita dificuldade para te falar a verdade, assim, muita dificuldade. Mas, é, é, deixa eu ver, com o assunto, acho que tirando o teste, não tenho, eu gosto muito de estudar psicologia, muito, muito, muito. E quando eu fui e professora, as outras matérias? eu estudei a vida toda. Ah, ah não, aí as outras, as outras matérias, elas me dificultam um pouquinho, né? Tipo, é, como eu estudava é, direito, eu meio que vou um pouco na experiência, para te falar a verdade que eu tenho, que eu já estudei, mas não foco muito. É, informática, eu estudei para o TJ São Paulo. O TJ São Paulo teve informática? Acho que teve, né? Ou foi só raciocínio lógico? Nem estou lembrando. Mas, enfim, teve um concurso desses que eu estudei bem informática, então peguei uma boa base. Te confesso que eu nunca estudei português, e graças a Deus eu sempre me dei muito bem nas provas de português. a tia Mariazinha é exceção, ela pode... não, não ouçam. Não <risos> ouçam. É a primeira pessoa que diz que não estudou <risos> português. É um talento... Mas, nato. olha, não me dei bem na Politec em português. Não me dei muito bem, é. assim. Então, agora eu preciso realmente estudar. Se eu for fazer o TJ é, é, Amapá, eu preciso sentar e estudar português. Verdade. Mas é isso. Assim, acho que raciocínio lógico é muito difícil. E informática também é, é bem chatinho, assim. Eu não curto muito estudar, mas tem que estudar, né? Cara, é, é bem complicado. Porque, assim, a gente está falando de... Conhecimentos bem díspares que exigem um tipo de raciocínio diferente da psicologia. Uhum, Exato. Exatamente. Varia muito de pessoa para pessoa. É, Geralmente é. as pessoas têm dificuldade em português, né? E é uma psicologia, uhum. não sei porquê. Uhum. <risos> acaba, sendo, acaba sendo a nossa área. O TJ é. Mapá, bem rapidinho, lembrei agora, ele está previsto para esse ano. Mas ele também estava previsto para os anos anteriores. Sim. Sim. Ele, é, ele entrou naquele quadro de lenda, junto com o TJ uhum. do Rio Grande do Norte, que acho que vai sair em março agora, mas assim, uhum. uma hora acaba saindo. Estamos esperando, né? é verdade, por sinal vou até me inscrever logo no, no Carreiras Jurídicas para poder começar Bora a lá. estudar de novo. Bora lá, reformulei ele todinho agora em janeiro, uma vez por ano eu paro, um tubo uhum. de questão, vejo que está atualizado, desatualizado, legislação e tal, enfim. Uhum. Carolina, para quem está nos assistindo agora, não para o pessoal da sua família que você vai convidar depois a se inscrever no canal também, a, a, a uhum. anotar aqui, que conselho que você dá para quem está começando a estudar, terminou a faculdade, ou até para quem é mãe que está estudando? Uhum. Eu acho que é isso que a gente estava falando, né? Eu acho que é você caminhar do jeito que pode e tentar melhorar todos os dias. Eu, quando eu passei, agora uma amiga minha falou ai, Carol, eu queria ter esse foco. Eu falei, amiga, esse foco a gente não vem, a gente não ganha, sabe? A gente não, não enfim, não, é, não vem de presente. A gente precisa construir, isso, né, eu falei assim, estuda meia hora um dia, uma hora no outro, vai estudando do jeito que dá e vai, vai melhorando, né, vai, a gente não, não senta de primeira para estudar seis horas, oito horas por dia, é, é, isso não acontece, né, e às vezes a gente se frustra porque a gente tem uma expectativa muito alta uhum. dentro de, do, ah, não tem que estudar para concurso, eu tenho que sentar seis horas, cinco horas, oito horas, enfim, mas eu acho que é isso, é ir caminhando, eu acho que o é importante é não parar, sabe, é não parar Só de que... caminhar. Deixa eu te perguntar, tu estava estudando em média quantas horas reais por dia? Alison, Alisson, não sei. Acho que umas duas, três horas por dia. Muito obrigado por ter falado isso. Acabei de fazer uma entrevista, fiz ontem uma entrevista com o primeiro lugar do Tribunal de Contas de Tocantins. E o cara estudava oito uhum. horas por dia. Oito horas por dia. Eu nunca tive essa condição psicológica uhum. para fazer isso. Eu sempre recomendo em torno de duas horas líquidas e tal por dia. Uhum. E tu fazendo uhum. alternando, é né? picadinho. Sim. Eu, não, é. eu estudava tipo um pouquinho, uma hora. E depois Jorginho dormia, eu estudava mais umas duas horas. Depois dormia oito, eu estudava até umas dez horas da noite. E aí era assim, era assim que funcionava. Agora, já fui, a de estudar oito horas. Por segunda vez que fiz TJ São Paulo, eu tirei uma licença-prêmio no trabalho. Estudava oito horas por dia, estudei um mês. Oito horas por Uau. dia, sim. Mas, é, mas agora eu não podia, né? Não tinha como, realmente, sentar oito horas por dia. Ela é fora da minha Legal. realidade. Mas Aí é possível, é? Um pouquinho, um pouquinho. Não, é possível para qualquer pessoa. É possível sempre. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, é, é aquela coisa que a gente vê, não é motivação, é disciplina, é rotina, é você ir construindo e caminhando todos os dias um lugar que você quer estar daqui a pouco. Entendeu? De pouquinho em pouquinho. Uma hora a gente chega. Pode demorar um pouquinho, mas uma hora a gente chega. Eu vou e fazer é outra thumbnail com essa frase. Não é motivação, é disciplina. <risos> é isso. E para o povo é que isso. pensa em desistir no meio do caminho. Tu deve ter tido muito amigo que começou a estudar para psicologia e desistiu. Uhum, uhum. Fala para eles. Não desista dos seus sonhos. Porque... É... A gente, a gente pensa às vezes que está tarde, a gente pensa que não vai conseguir, a gente pensa... Que... eu Quantas vezes eu vi essas entrevistas no Psicologia Nova Eu falei, gente, eu estou tão longe disso, sabe? E, e, e é isso, eu acho que o é importante é a gente não desistir caminhar, e caminhar, seguir caminhando, que uma hora a gente consegue construir o que a gente quer. É isso, as, não pare as de as andar. Entrevistas... É, <risos> tu assistiu as entrevistas? É. tu assistiu as entrevistas, que nem essa que a gente está fazendo agora. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Tu achava e achava, é, eu falei, será que um dia vai acontecer? Será que um dia, sabe, essas ah, é pessoas maravilhosas, primeiro lugar em tal lugar, primeiro lugar em não sei o quê, e eu vi essa, e eu falei, gente, eu estou tão longe disso. E numa hora chegou, entendeu? Uma hora chegou. E é muito bom. Muito <risos> é muito bom. São pessoas, no final das contas, são pessoas. Sim, sim. É, tu imaginou que tu estaria um dia aqui conversando comigo ao vivo? Não, assim, imaginei porque eu botei na minha cabeça que eu ia passar, e eu ia passar, entendeu? Em algum concurso, eu só ia parar. Depois do, depois do que aconteceu na, no TJ São Paulo e na LAP também, que, enfim, eu tive um problema com os meus títulos, e era para eu ter sido chamada já, e não fui, é, é, acabei ficando em terceiro lugar, Eu falei assim, agora eu só vou parar depois que eu passar, como eu te falei, depois que eu parar e falar, tem vaga, é minha, e essa vaga eu vou, eu vou preencher, entendeu? Então, eu já tinha, eu já tinha colocado para mim que eu não ia mais parar. Porque, às vezes, a gente para também, a gente perde, né? Então, é... eu sabia que eu ia dar uma entrevista um dia, mas não sabia que ia ser hoje, que ia ser agora, entendeu? Então, um o ano meu depois, objetivo um ano é ano. Alguns é. meses depois do pior ano é. da sua vida. Exato, exatamente. Não Maravilha. diria o pior, eu diria o mais difícil. Porque um, foi um ano dele. com meu filho também, então, assim, tem muitas coisas boas, sabe? Não, foi bom, foi bom. Foi, foi bom. ótimo, foi muito bom. Ele está com um quantos ano anos gente... agora? Tem dois anos e meio. Quanto? Dois e meio. Nossa, está bem novinho ainda. Ele é bem pequenininho. Pô, meu Deus <risos> tem dois anos e meio, uma gracinha, o amor da minha vida. Não, eu <risos> eu gosto é de ver feliz assim. Foi o que mudou a minha vida, eu digo assim, eu até falei assim, eu vou, vou, vou, vou comemorar meu aniversário esse ano, eu falei, não, não vou comemorar meu aniversário, vou comemorar o aniversário dele, porque foi ele que, que mudou a minha vida, assim, a Carolina que nasceu com ele é, é outra pessoa, sabe, outra Carolina, impressionante. É. impressionante. e a Carolina que, que renasceu agora vai comemorar o próprio aniversário porque o filho dela... Daqui a mais alguns anos vai ver essa entrevista Sim. e ela vai dizer: não, eu demorei, era só uma metáfora. Recados casos finais. Carolina, eu posso passar para o pessoal o seu Instagram? Pode, com certeza. Vou até abrir meu Instagram, porque ele é, ele é privado, mas vou até abrir. Qual que é o seu Instagram? Diga aí que eu. É Maranhão Carol. É o meu sobrenome, arroba, né? Maranhão Sentiu Carol. Pronto. É assim? Isso, com o um M maiúsculo, não sei se faz diferença, mas o um M é maiúsculo. Maranhão qualquer Carol. Qualquer coisa muda aqui, não tem problema não. Acho que não faz diferença não, mas custa nada. Então quem quiser entrar em contato com você, pode te procurar nesse Instagram aqui. Exato. Maravilha. Carol, muito obrigado, seu carinho, pela sua atenção. Deu certo a nossa nada. conversa. Nada, pois é, que bom. <risos> eu acho que... que bom, eu fico feliz. Hoje é um dia muito feliz para mim. Você de traz estar dando uma, essa entrevista. Uma... Ah, eu, eu fico feliz também porque, assim, eu acho que tu tem uma cabeça muito limpa e muito organizada para a vida, né? independente uhum. dos problemas que chegaram ou não, uhum. você consegue se adaptar uhum. bem e tem essa obstinação. Uhum. Uhum. Como dez anos sabe, de né? terapia, Vou... mais uma vez, 10 é. anos de terapia. Faltam nove para mim, faltam nove, logo é. eu chego lá. <risos> Mas brincadeiras à parte, é... foi um sucesso, deu certo, você chegou até Graças aqui. Daqui a, a dez muito. anos eu quero é. ligar de novo para você para saber, e aí, como é que você está? O que você fez diferente no TRT? Sei lá, bora fazer um grupo do WhatsApp com todos os psicólogos não, aprovados de TRT. Não, tem legal, um monte não. de aluno um aprovado. Acho Vamos que. É ah, já tô aqui louca, já tô aqui louca pensando, Ai, quando eu fui chamada no TRT, acho que eu vou entrar no doutorado. <risos> Falei, gente, por que que a gente complica a vida da gente? <risos> Pelo amor de Deus, fica quieto. Mas né? tem adicional? No TRT tem adicional, na remuneração tem, para o doutorado? Tem, tem. Então, faça, tem. Ai, pois é. Não tem problema, não. Pois é. Ah, é legal. Carolina, muito obrigado mais uma Obrigada vez. Obrigada a você, que... professor, pela, pela oportunidade. E pelos espero ensinamentos, é né? Enfim, a gente só consegue as coisas na vida quando a gente tem apoio das pessoas e ajuda. Então, assim, é muito legal ver pessoas que, que, é, que impulsionam o nossos sonhos, sabe? A gente fica muito grata, porque a gente precisa de verdade desse incentivo, do apoio, da ajuda, enfim. Obrigada, professor. É. <risos> Fico feliz com seu feedback carinhoso, e assim, daqui a 10 anos a gente vai se falar de novo, viu? Vamos sim, vamos sim. <risos> Anotando aqui o nome de todo mundo que eu estou entrevistando, que deu certo, tal, e vamos lá. Um abraço, Carolina. Um abraço, vale. tchau, tchau, professor. É isso, galera, mais uma entrevista aqui pelo meu, pelo seu, pelo nosso Psicologia Nova, espero que vocês tenham gostado, curtido, acompanhado, deixe seus comentários aqui embaixo, deixe o joinha, inscrevam-se no nosso canal, aquela coisa de sempre, vocês já sabem, né? Psicologia Nova trabalha com concurso na área da psicologia, e temos tido bons resultados nos últimos 11 anos. E contando, eu quero fazer depois a sua entrevista aqui. Mas para isso, eu preciso que você entre em movimento conosco do mesmo jeito que a Carolina fez. Grande abraço, fique com Deus e tchau!